Bom dia, querido Ser de Luz. Que alegria estarmos juntos para entoarmos o mantra da iluminação. Hoje é o nosso quinto dia do ciclo de meditações de sete dias. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, acalme a sua mente e vá relaxando todo o seu corpo. Enquanto respira, profundamente. Repita mentalmente comigo o mantra a seguir. Eu sou a sabedoria que transmuta sombra em luz, através do amor que sou. Eu sou o amor, eu recebo da luz.